What's up guys? Muitas pessoas me perguntaram e me pediram para fazer mais um vídeo treinando meu português. Ah, então vamos lá de novo é, com esse site. E para vocês que não sabem esse site, você tem que escutar a música e adivinhar quais são as letras um, da música. Então, então vamos lá! Advanced, de novo. Vamos lá! Você, eu dançaria tango no teto. Eu dançaria eu os trilhos do metrô. Que, que, tango não é da Argentina, gente? Você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos no teco. do metrô. No teco, telo. No teco, não é teco, teto. Teto. teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do rio. Ah, eu, eu gosto dessa música. Essa música é muito legal. É tipo é, é um, uma música de humor. É. É, do Eu iria a pé do é. rio a Salvador. Eu ah, aceitaria. Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria ai, ai, prazo pro vocês, vocês conhecem aquela música I would walk five hundred five thousand miles uh -huh. I would walk five hundred miles Eu só sei por causa do How But Your Mother ah, é? Eles cantam essa música ah, tá. no carro várias vezes Separado, Eu deixaria prazo pro inferno Eu tomaria prazo. banho gelado não é prazo. prazo Prazo Eu tomaria banho gelado no inferno Porque Eu deixaria de beber Não, não faço tá ideia você, Eu deixaria de beber nem... Nem posso perceber a primeira letra. Você vai ficar bravo quando eu falar. Não, é. não fale então. Vou descobrir. Eu deixaria beber. Beber. Você. Não é beber. Beber. Beber. Você. Eu ficaria rico rico nas nós eu ficaria rico Você, eu ficaria rico no mês eu tô não mês de meia de meia pra virar... não eu ficaria rico no mês não mas é quase é quase é parecido eu ficaria Você, eu ficaria no mês, cem por cento no mês. No mês. Nume ai. Um eu uh -huh. dormiria de meia. pra virar. Não, você sabe essa. Um eu dormiria de meia. pra virar. Aham. Dormiria. Eu dormeria. É porque é que ele tem um sotaque de carioca. Ah, então tá. por isso acho que te atrapalha. Ai cariocas. <risos> eu dormia de meia. Para virar. É isso. Hum, não sei se você conhece essa palavra. Ah, então pode me dar, então. Não, tenta. tenta. Ai. Vocês. Você só quer ver meu sofrimento, né? Meu sofrimento Meu sofrimento Não É Você acabou de falar que eu não vou conhecer eu a palavra acho que você não conhece E você não vai me dar Acho Tenta, tenta mais uma vez, vai Tá Ok O que é burguês? Fala o que, que é em francês? Bourgeois. Ah, conheço. Per é a palavra parecida ah, em inglês. inglês? Como é que é em inglês? Bourgeois. Tá. <risos> What? Bourgeois. Bourgeois. Bourgeois? Uh -huh. Como é que escreve? Acho que é mesmo como é francês. francês. É. Que putaria se eles pegaram a palavra em francês ainda É, pois é. <risos> Não, ele não fala Fácil. claramente. Eu mudaria até meu Ah, oh, meu Deus. Não, não. Você tem que saber essa. Ai, faço para você: você fala até. português? Não. Sim. Não. Eu mudaria até o meu nome. Até. É porque eu mudaria até. Tipo, não é. é junto. É. Ah, tudo bem. Daria meu umgoni. Meu nome viveria Eu Eu em greve, greve, greve, greve, greve de fome. Desejaria todo dia. Eu viveria o meu. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo o dia. Em greve Crevo. Greve. De fome. Em greve de fome desejaria todo dia a mesma mulher tia desejaria oh, todo oh, dia tia desejaria todo dia tia dia dia dia Eu conseguiria ter, ficar, ser... Ela é o mesmo que antes. Dia? Até, até. Ai, pare de Que chata gente. É bonitinho. Ah, você deve estar me ajudando, não tirando sarro de mim. Vamos fazer com você em inglês. Não. Eu vou tirar sarro de você o tempo todo. Que chata taria todo céu de vermelho, oh, oh, oh. eu teria mais certeza. Céu no vermelho, oh, vermelho. Tô vermelho, não. Taria em todo céu de vermelho, eu teria mais certeza. Taria em todo céu de vermelho, <risos> de vermelho, Eu teria mais herdeiros, que que é herdeiros? Herdeiros. Herdeiros. Herdeiros. É tipo filhos. ah Eu teria mais E qual é o resto aqui? Que um coelho. Que é um? Coelho. Sabe o que é coelho? oh Rabbit. Coelho. Ah! Agora eu entendi. Engraçadinha essa música. Eu aceitaria assim a vida como ela é, viajaria para o Brasil. É. Ah, realmente ele ama ela, né? É. Né, gente? É. Eu, eu, eu gosto quando as músicas voltam na mesma. <risos> que aí é fácil, né? Aham. Uh -huh. Gostei bastante dessa música. É muito legal. Não é, é muito legal. É muito conhecida no Brasil. É? É. Legal. O, essa banda não não existe mais. Mas era uma banda muito famosa nos anos 90 ah. é, vermelho. Então gente, uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo E realmente se vocês gostam desse, desse tipo de vídeo Eu posso fazer um por mês talvez E se vocês querem a Michelle tentando fazer em inglês e eu tirando o sarro dela deixa Não no... galera, é, não Deixa o um comentário falando que vocês querem assistir isso Vou fazer no nível básico. Não. Uma música bem facinha. Não, muito difícil para você. <risos> Boss managen tchau Tchau, E É humi não, é sumi. Cara, esse deve deveria ser mais mais fácil. Vuli puli truly ruli.